Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vamos ver três fatos que se não aconteceu acontecerá muito em breve para o signo de Capricórnio, já estou embaralhando dei uma sumidinha por motivos de mudança de cenário como vocês podem ver, tá bom? Então vamos continuar aqui Primeiro fato Segundo fato E o terceiro fato Capricórnio, primeiro fato, você com o emocional bem equilibrado diante das lutas que você vem enfrentando, como se fosse uma pessoa que estivesse anestesiada. Porque por mais que essas dificuldades vêm chegando ao fim, ainda não chegaram. E você está de pé, mesmo que seja sentindo cansaço e aguentando aí firme o que muita gente já teria desmoronado. Saiba de uma coisa: é quando o ser humano chega no limite que ele percebe a carga extra. Que existe para ele continuar além do que aguentaria normalmente. Bom, segundo fato, você anda bastante focado, mas com um toque de paciência de zero ansiedade, porque já está tudo fluindo você sabe onde vai chegar está caminhando para isso alguns até conquistou um objetivo material te fazendo levar uma vida sem tanta pressa nesse momento e terceiro fato momento de nostalgia relacionado ao passado, alguns lembrando de bons momentos que tiveram, outros voltando a lugares que já esteve antes, com pessoas queridas, inclusive tem pessoas aqui que reencontra alguém do passado, alguém que você conheceu lá atrás, e que te fará feliz no momento atual, naquele famoso momento certo. Também tem alguém aqui limpando traumas do seu passado, crenças do seu antigo eu, para seguir em frente, sem obstáculos, e ser feliz. De qualquer forma, você está na direção certa, porque 10 de copas é uma felicidade que preenche o ser, que dá ânimo, contagiando as pessoas à sua volta, tá bom? Gratidão.